Quando a gente pensa em personagens trans icônicos do cinema, muitas pessoas logo pensam em Lily, de A Mulher Dinamarquesa. Afinal, foi um filme que teve quatro indicações ao Oscar, enaltecido por diversas críticas. Mas por que que eu acredito que essa personagem, esse filme, não é uma boa representação? Um dos fatores é porque a personagem Lily é feita por um homem cis, Eddie Redmayne. Quando pessoas cis fazem personagens trans, a gente chama de transfake. É sintomático que a indústria do cinema, que já é tão cruel com pessoas trans, que dificilmente encontram papéis para exercer seu trabalho, em um filme cuja intenção é de representar uma das primeiras mulheres trans a realizar a cirurgia de redesignação sexual. Sim, esse filme é baseado na história de uma pessoa real. E no fim, essa mulher é retratada por um homem se vestindo de mulher. E esse homem é indicado a Oscar de Melhor Ator. Outro fator é como a história retrata a transgeneridade de Lily de forma extremamente clichê e de muitas vezes problemática. É muito evidente como as cenas são feitas a partir do olhar de pessoas cis, sobre pessoas trans. A assim, olhando no espelho, imitando gestos femininos, toda essa coisa como se ser mulher fosse uma questão apenas de performatividade. E isso não foi sem motivo. O filme é baseado num livro de ficção que foi inspirado no verdadeiro diário de Lily Elbe. Esse livro em si já é criticado por pessoas por ser um homem cis dramatizando a experiência de uma mulher trans. Aí vem um outro homem cis, pega esse livro, faz um filme e pega um outro homem cis para representar a pessoa personagem principal. Eu entendo que esse filme possa ter parecido incrível para pessoas cis que talvez estejam conhecendo a realidade trans agora. Ou até mesmo que outras pessoas trans tenham se identificado com partes do filme. Ele não é de todo ruim. Mas todos esses elementos me fazem sentir que é uma representação irresponsável e que não merece todo esse valor que recebe. Mas essa é a minha opinião. Essa interação de Lily não deixa de ser uma personagem icônica, mas que divide muitas opiniões. E aí, o que você acha disso? Comenta aqui embaixo.